Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou falar um pouco sobre controle emocional. Né? O que é esse controle emocional? Como é que funciona isso? Na verdade, não tem como você controlar. Né? Você não consegue decidir, vou ter medo, vou ter raiva, vou ser corajoso. Não existe uma decisão. Você não consegue estar nesse estado. Você consegue provocar. Esse estado que deve surgir em você, mas não é algo que você faça assim. Mas você vai ter que fazer essa mudança através da sua mente. Vai ter que começar a pensar em coisas tristes, vai ter que pensar no momento que você passou muita raiva, você começa a pensar daqui a pouco pum, a raiva aparece. Né? É como se fosse um fósforo que acende na gasolina. É assim que funciona. Mas existem outros momentos em que é necessário esse controle emocional. Como eu digo, controle é, uma, é um modo de falar. Você precisa estar num outro estado emocional, você tem que estar no estado acima. E eu vou dar um exemplo para vocês: é uma coisa que aconteceu comigo. A minha filha tem carteira provisória, é recém-tirada. Então, tem muitas coisas que ela ainda precisa aprender, ter mais segurança, mais firmeza. né? Quando vai, por exemplo, fazer uma baliza, quando vai estacionar o carro. Ou mesmo quando para no sinaleiro, o semáforo, é que o carro está meio inclinado para trás. Então, ela sofre com esses, esses momentos. E, obviamente, que eu também né, fico atento com o que acontece. Mas deixa ela fazer. Ela pede o carro emprestado, deixa aí. E ontem ela foi na casa da mãe dela de carro. Pai, posso ir? Pode. Daqui a pouco, pai, eu vou com uma amiga minha. Comer uma pizza pode, pode e foram. E aí começou a demorar, né? Então eu quando começa a demorar eu simplesmente faço o quê? Ou eu mando uma mensagem, né? Para saber se está tudo bem, porque daí eu já elimino preocupação, não fico lá minha pensando, né? Já era assim, ó, eu tô aqui, eu tô no, tô tomando comendo ainda, eu bati o carro, sei lá, ela vai falar o que aconteceu, né? Então já faço isso. Então, uma das maneiras de você estar controlando as suas emoções, é indo em contra daquilo que está te incomodando. Né? Se você está preocupado lá com tal coisa, vá lá conferir. Né? fora isso é besteira. Né? Se o cara começar a pensar eu plantei lá 10 alqueires de, de milho e está para chover, você fica preocupado se vai chover não vai chover, não vai adiantar nada. Né? Então você sabe disso. Bem, voltando ao caso da, da minha filha. E aí... Ela começou a demorar um pouquinho. Tudo bem, perguntei, tá tudo bem. E aí, um pouco, eu é, recebi uma mensagem dela. Pai, eu moro no apartamento. Pai, você pode descer aqui? Naquele momento, já fica assim, cara. Bateu o carro. Estragou o carro. Né? Já já fica assim, já vem aquela coisa estranha, né? Em épocas passadas, eu simplesmente ia ficar pirado. já ia dizer assim, o que, que é? Aconteceu alguma coisa? E, nessa vez... E essa vez, já há algum tempo, eu não me incomodo mais com isso, eu só vim pensando, né, se ela bateu o carro, o que é as consequências que eu teria, né, eu ia ficar sem carro, ia, entende, mas não fiquei sofrendo, só fiquei imaginando o que aconteceria, mas resolvi não me atropelar, não ficar nervoso, bravo, gritar, irritar, nada, simplesmente eu desci, cheguei lá embaixo, Daí ela mandou outra mensagem, que ela estava guardando o carro na garagem, e disse assim, pai, é que tinha uma pessoa muito estranha aqui perto, um homem aí que estava né, tava muito estranho. Aí eu desci do carro, fiz uma volta maior, quer dizer, desceu assim, saiu com o carro, né, uma, uma, uma descida, desci, e, e lá embaixo da outra quadra, voltei e tal, e a pessoa não estava mais, entrei e fui estacionar o carro. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que aqueles minutos né, em que teve toda essa questão aí, eu, em épocas passadas, ficava pirado, ficava bravo, ficava nervoso. Já ficava assim, puta que pariu, o que, que você foi fazer, tá vendo? É? Ou então mesma coisa, ah, o que, que você tem com esse cara aí, né? Não é que você tem, mas é, dê uma volta, saia de perto, vá dar uma volta na quadra, mais uma volta na quadra, ligue para mim descer que foi o que ela fez, né? Entende? Então, ficaria extremamente irritado e por toda a vida, sem necessidade nenhuma. Daí o que aconteceu? disse lá embaixo, ajudei ela a estacionar, quer dizer, ensinei ela, né, ó, vai mais à frente, vai de lado e tal, estacionei aqui o carro para não atrapalhar a vaga do vizinho. Então, então assim veio uma fase, uma, um, um, um sossego, a gente não se incomoda mais com o que está acontecendo. Não se incomoda, eu não me incomodo mais com isso. Isso você também pode passar. Isso você também pode ter o controle desse tipo de ilusão quando vem alguém e Quebra alguma coisa na sua empresa. Alguém, um filho, um primo, tio, primo, sei lá quem, estraga alguma coisa na sua casa. Então, você, a gente aprende a deixar isso de lado e ficar na essência mesmo. Porque o que acontece, acontece. Não adianta eu ficar brigando, gritando e berrando, Não vai resolver nada. Então, comece a cuidar da sua vida, observar os sentimentos que você tem. É a única maneira que você vai conseguir chegar em algum lugar. Grande abraço, até o próximo vídeo. Compartilha, acesse o Face, acesse o Instagram, acesse o YouTube. Tudo de bom para vocês. Grande abraço.